Bom vamos lá, a dica de hoje é muito simples, rápida e prática, nós estamos vivendo uma pandemia, óbvio que todas as pessoas buscam agora e querem ter a segurança de poder nos locais e não ser contaminado, então é óbvio que você produzir um vídeo mostrando que a sua loja tem responsabilidade nesse momento só vai trazer benefício para você, então produzir um vídeo e postar nas suas redes sociais. Mostrando você limpando os locais de trabalho, limpando os produtos, limpando a sua mercadoria, seus funcionários e você utilizando máscara, você aferindo a temperatura dos clientes que entram na sua loja, né? Esses clientes estando é, utilizando máscara, isso tudo mostra que você tem responsabilidade está atendendo uh, os decretos e as determinações na sua cidade. Isso tudo vai trazer mais tranquilidade para o cliente e até a sua loja. Você mesmo pode fazer isso com o seu celular, editar no seu celular ou se quiser e precisar de ajuda é só me chamar que eu te atendo aí também no Messenger, no Direct do, do Instagram ou também aí pelo WhatsApp, tá certo? Ah, outra dica também é você aproveitar esse momento e nesse mesmo vídeo para você lembrar os seus clientes, se esse lógico fosse o caso, é que a sua loja também realiza vendas online, seja pelo Face, pelo Instagram, até pelo WhatsApp e, real... e faz a entrega desses produtos direto na casa e no conforto do lar dos seus clientes. E quando você vai fazer essa entrega, você se preocupa em higienizar esse produto, antes de levar até a casa do cliente e hora que você vai levar, você também vai estar utilizando máscara, utilizando álcool gel, enfim, tomando todas as precauções para não levar qualquer tipo de problema ou contaminação para o cliente na casa dele. E daí como que funciona? Após você fazer esse vídeo, o ideal é você é, criar uma campanha com ele através do gerenciador de anúncios na sua página de Facebook no seu Instagram. Um investimento pequeno de apenas 10 reais por dia, Aí durante cinco dias você já consegue atingir uma grande parcela da população, principalmente uma cidade pequena. Então vale a pena fazer um investimento, tá certo? Você vai conseguir transparecer muito mais responsabilidade da sua loja e vai atingir muito mais pessoas com conteúdo agradável e de extrema relevância para os seus clientes. Essa é mais uma dica aqui da Clique Logista para você enfrentar esse período de crise da melhor forma possível. Te vejo na próxima.